Salve rapaziada! Beleza! Tranquilidade! SB Carlão na área aí, trazendo mais uma Gameplay. Bom, hoje não é uma Gameplay, né mano? Hoje é mais uma revolta mesmo, velho. esse CF tá uma merda, tá né? Primeira Rank do dia, jogando. Jogar com a rapaziada e tal, gravar uma salinha tal, e tal. Me deparo com esse senhor SK jovem aí. Mano, o cara é mito demais. O cara é mito! O cara com a arma VIP. Trinity, tal. Tem que esse cara fazendo coisas, cara, que só é um louco pra fazer, cara. O cara pau uma conta. Chegar essa patente, a patente que ele tem, com várias VIPs na conta. Por exemplo, o conversante o... vai conversando. Vamos lá pro mito. Olha lá, se preparando, tal. Vamos lá, SK Jovem. O cara é mito. Vai conversando logo assim, ó. Ó, de 12. E só vê, vamos lá. O cara é mito, é mito mesmo. Vamos jogar aqui na armadilha aqui, mano. Só Pra vocês terem uma ideia. Olha lá. Ó. Olha o que o cara fez. 1, 2, 3 kills. Só de 12. E o cara é mito. Olha a faca do homem. Cara, mano. CF tá difícil de jogar. E pior que você reporta esses caras, mano. A Z8 não tá nem aí. Só que a culpa é da Z8. A culpa não é da Z8 só não, cara. A culpa é nossa também como jogador aí, ó. Entendeu? A culpa é nossa. Porque a gente tem que ter também, cara. A mentalidade de não baixar essa porcaria. Jogador de verdade, é lógico que não baixa, né? Olha lá, um, dois, três, quatro kills. O cara é mito. O cara é o cara. Entendeu? E ó, vamos lá. Mais uma vez, mostra pra mim aí, amigo. Isso, o canal é de gameplay. Não é nada de denúncia. Não, não me baseio em denunciar ninguém e tal. Só gravar minhas gameplay mostrar pra vocês. Ó, o cara voando, cara. Dá uma olhada nisso, meu, ó. O cara me deixou assustado, cara. Quando eu olhei, o cara jogando, eu falei, não. É extraterrestre, terrestre, cara. O cara voando, dando a parede, com a bonequinha VIP, Trinity aí, fazendo uma coisa dessa, velho. No mínimo, não foi ele que upou essa conta. É mais uma criança aí, que comprou uma continha, não quer upar na raça, na garra, e baixa essas porcarias aí, ó, pra estragar o jogo da rapaziada que joga limpo, tá? Deixando bem claro, o canal aí, SD Carlão aí, é de gameplay, não é de denúncia Já temos aí no um YouTube que faz isso aí Mas hoje eu fiquei revoltado, cara Então eu resolvi trazer isso aí pra vocês aí, ó Tá? Eu já fiz a minha parte, já fui lá no site Denunciei, man mandei lá é, man Mostrei pro pessoal o que ele estava usando lá Vamos ver agora, né, meu? Z8 é uma benção também, né? Aí, ó Vai lá, comemora, tiozão Você é o bicho Você é o bichão Cara, meu, é uma babaquice tremenda, olha lá, olha lá vamos voar. o cara tem poderes inacreditáveis, né, mano, olha que, olha que... moleque imbecil, velho, pelo amor, então é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu vou dar continuidade, vamos lá no site da Z8, só pra gente ver aí quem é esse mito, quais vídeos que ele tem, que patente ele é, porque, meu, o cara me deixou de boca aberta, é muito noob, o cara que usa isso é noob, é imbecil, o cara não sabe a porcaria que tá no computador dele Mas vamos lá, já volto com vocês lá no site da Zeus. Já, E aí rapazadinha, de volta aí, trazendo pra vocês agora Vamos saber um pouco mais desse mito aí, né cara Porque o cara meu me deixou assustado, cara Não, o cara me deixou assustado, ele é... esse cara é muito burro, velho, o cara fazia isso com a conta Uma olhadinha aqui, ó Olha o rank do cara O cara é Tenente Coronel, nível 2 Puta que lá merda, velho O cara no PD é Platina 3 Ouro 1, agora vamos ver aqui. ó Ainda me consegue ter um cadeia desse jeito. Meu Deus do céu, Dá uma olhadinha logo de cara aqui, ó. Olha o que o cara tem. A 12 mano. VIP. Brincadeira, velho. É muito burro o cara fazer uma coisa dessa, cara. Pra brincar, para ficar mais top ainda. Olha a segunda VIP desse cara. M4A1, Prisma. VIP. Duas VIP, certo? Vamos ver se ele tem mais alguma coisa aqui. Pá. Mano, olha só, cara. Atriz Super, mano do céu. Vai ser burro assim lá na cadeira. Puta aquela merda, viu, cara? Olha aí, cara. O cara tem a Desert VIP, cara. E o cara faz isso, velho. Mano, o cara não tem senso, não, mano. Dá uma olhadinha no cara, meu. Pelo amor de Deus. Olha isso daqui, cara. Brincadeira, você faria isso, velho? Numa conta que você, meu, sofre, se mata pra upar, mano. O cara fazer uma coisa dessa, então, eu acho que ele tem aqui okay, umas duas VIPs, umas arminhas aí, pá. Mas mesmo assim, cara, olha só isso aqui, cara. O cara fazer uma porcaria dessa numa conta dessa, colocar no mínimo, cara, no mínimo. Ou ele pegou de alguém, né, usando algum programinha Trojan aí, pegou um babaca que acha aí que... Ô, oh, esqueminha pra ganhar ZP, né, pá. Algum trouxa caiu e ele tá usando essa conta, porque eu upando uma conta dessa com a VIP assim, eu jamais faria uma porcaria dessa, cara. Eu já não gosto dessa raça mesmo. Olha ó. Meu, pelo amor de Deus, velho. Olha isso aqui, velho. Mano, você é muito burro. Se você estivesse assistindo esse VIP aí... é Esse VIP não, esse, esse vídeo aí. Mano, aqui é o cara. Olha o mito aí, ó. SK Jovem. Mano, se você estiver vendo esse, esse vídeo aí, mano. Essa gameplay aí. Na verdade, essa denúncia. Você é burro. Babaca. Burro, imbecil. Porque pra você, você não tem talento nenhum... Entendeu? Fica baixando essas porcarias aí, cheia de troja aí, ferrando o PC, estragando o jogo dos outros aí na Rank aí, certo? E agora a gente tá aí te denunciando, e logo avisando, tá? Eu já fiz a denúncia lá no site lá, e vou estar tá acompanhando, e vamos ver o que a Z8 vai fazer. Se ela não fizer nada, eu também vou contar aqui pra vocês. Daqui a uns 15 dias, eu vou entrar lá na lista da vergonha e ver se ele está lá. Se ele não tiver, eu vou postar também e falar pra vocês, sabe aquele cara lá, SK Jovem? Então, a Z8 até hoje não puniu o cara. Então, quer dizer, cara, o jogo não tá valendo mais a pena. Se foi punido, eu também vou mostrar lá. Z8 puniu, beleza? Porque, mano, não dá pra continuar jogando aí do CF dessa forma aí, não. Vamos denunciar, vamos pra cima mesmo. Não vamos estragar nosso jogo. Rapaziada, deixa seu like aí, curte nosso vídeo aí, beleza? Pra fortificar o canal aí. Se inscreve pra gente continuar aí, mano, ferrando a vida desses caras, certo? Entregando mesmo, não é querendo dar uma X9, não. Mas esse estilo da polícia aí. Que fazem isso aí, cara. Estragando nosso jogo aí. A gente que joga na raça, na coragem, aí, no talento. Esses caras tem que ser denunciados. É oito. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, é, mano. Se não fizer, mano. Eu mesmo. SD Carlão aí, mano. Com todas as VIPs que eu tenho. Com o tempo de CF aí que eu tô desde o início aí. Eu abandono essa porcaria. É isso aí, rapaziada. Salve. Tamo junto sempre. Valeu. Fui.